Técnicas de relaxamento. Vamos enfrentá-lo, vivemos em um mundo cheio de estresse, mesmo que não estejamos nos sentindo estressados, está tudo ao nosso redor. Em algum momento, vamos sucumbir a ele, antes que ele tome o melhor de nós, precisamos aprender a lidar com isso. O estresse pode ter muitos efeitos negativos no corpo, deixando-nos suscetíveis a todos os tipos de doenças e doenças crônicas alguns mortais. Tome pânico ou transtorno de ansiedade, por exemplo. Um dos contribuintes para essa condição comum são as quantidades excessivas do hormônio cortisol, produzido pelo corpo durante um modo de lutar ou fugir, quando você reage fortemente a uma situação, seja física ou emocionalmente. Se isso acontecer com muita frequência, o corpo pensa que está sempre em perigo, mantendo os níveis de cortisol elevados, o que leva ao surgimento de sintomas como falta de ar, palpitações, pressão alta, tontura, dor no peito e uma grande sensação de medo ou desgraça iminente. Esta não é uma experiência agradável, basta perguntar a qualquer pessoa que teve um ataque de pânico. Quando o estresse se torna insuportável. Existem técnicas rápidas de relaxamento que você pode usar em quase qualquer lugar para se sentir melhor quase imediatamente. Deite-se de costas ou sente-se confortável. Onde estiver. Contraia todos os músculos dos dedos dos pés, depois flexione os pés e, lentamente, suba pelo corpo até o rosto e o pescoço, mantendo cada alongamento por 10 segundos. A respiração profunda é outra técnica de relaxamento que diminui sua frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e limpa sua mente. Comece deitando-se de costas ou em uma posição confortável. Inspire lentamente pelo nariz, enchendo os pulmões completamente por um período de 8 a 10 segundos. Segure-o e, em seguida, libere lentamente a respiração pelos lábios contraídos, levando de duas a três vezes mais tempo para expirar do que para inspirar. A imaginação guiada pode ser realizada sozinha ou combinada com técnicas de relaxamento respiratório. Novamente, deite-se de costas ou fique confortável com os olhos fechados. Imagine um ambiente tranquilo em seu destino de férias favorito. Coloque-se aí, senta o calor do sol em suas bochechas, a brisa soprando em seus cabelos. Vê como você está relaxado? Existem muitas outras técnicas simples de relaxamento que são ferramentas úteis para lidar com o estresse e promover a saúde em longo prazo. Aprenda a relaxar e encontrar paz praticando yoga regularmente ou meditando diariamente. Entregar-se a tratamentos relaxantes de spa também é outra opção que funciona bem como outras técnicas como ouvir vídeos de relaxamento. O que quer que funcione para você, faça mais. Cuide disso e si, não seja pego em situações tóxicas. Seu corpo vai agradecer por isso. Se gostou da dica, inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas importantes sobre relaxamento. O canal Estrela da Noite O Relaxamento agradece.